Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é segunda-feira, dia 25 de julho 2022, a partir de agora, o Nilson Araújo levando as informações para você da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, tá bom? Fica à vontade, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp, para você interagir aqui já junto conosco, nove... 9782-4426, reclamações, denúncias, flagrantes, pode enviar fotos e imagens aqui para o nosso canal, tá bom? Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, boa semana, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, teve um assalto ontem aqui numa farmácia no centro de Santa Bárbara do Oeste, um indivíduo chegou à noite... É, anunciando, né, fazendo a menção de estar armado E levou 194 reais no caixa Ele chegou até inclusive a ameaçar as colaboradoras, as funcionárias Desta farmácia aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste é, Ninguém foi detido, né? a polícia militar foi acionada Caso esse registrado aqui no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste Mas... É, ninguém foi preso E agora através das câmeras de segurança é, A polícia vai tentar chegar ao, a, a este indivíduo né, Que é, entrou nesta farmácia Abordando aí é, os, os funcionários E levando 194 reais em dinheiro Cidade Paulínia, uma pessoa foi baleada hein? Veja só, no pé e na mão Mas que barbaridade, né? Veja só o cliente chegou lá num posto de combustível, né, para abastecer, ele foi até a loja de conveniência desse posto de combustível E chegando lá, é, se deparou com um sujeito, né, que disse o seguinte, né, é, que iria matá-lo Porque ele é, teve um desafeto aí no dia anterior com esse suspeito, mas aí o cara, é pegou né o tinha que pegar ali pegou né comprou ali um produto voltou pro carro ele estava acompanhado é, de outras pessoas e amigos e o cara de fora né começou a atirar no carro começou a atirar no carro e agora é, ele foi atingido na mão e no pé e a polícia tenta agora buscar pistas né desse criminoso que abordou esse rapaz nesse posto de combustível lá no, no, no em Paulínia Aliás é, o criminoso ele ele fugiu ele fugiu com um veículo para ti isso mesmo um veículo para ti mas que, que barbaridade também né você veja a pessoa vai lá no posto de combustível e aí ele foi ameaçado é, a polícia agora vai investigar se a vítima conhecia esse suspeito ou não O que se sabe é isso que o cara meteu bala é né? o cara meteu bala nele, né, na, na vítima que estava dentro do carro, só que somente ela que foi atingida, atingida, né? Tinha lá mais duas pessoas, é, dois amigos da, da vítima, e somente ela foi atingida com disparos. Um pegou na mão e o outro pegou no pé. A polícia agora busca pistas aí desse é, suspeito. E o aterro sanitário aqui de Santa Bárbara do Oeste, em dois meses interditado, dois meses interditado o aterro sanitário, veja aí, é, local está interditado ainda, a gente é, é, questiona isso, inclusive, ao município, completou dois meses, o Ministério Público do Estado de São Paulo está analisando o caso e a CETESB também está é, tá, tá, tá a par né, da situação para ver se volta ou não. Mas, na verdade, é, são três licenças necessárias para voltar à sua normalidade o aterro sanitário. Entre elas, veja só, é, a instalação de operação de referentes, a ampliação de aterro e também é, outras é, condições aí, até mais burocráticas, mas que precisa ser revista aí pelo município de Santa Bárbara do Oeste, né? E nós estamos pagando aí R$ né, 100,00 por tonelada, né? Porque o lixo barbarense está sendo é levado para a cidade vizinha aqui da cidade de Americana. Dois meses. Bom, um pesar que nós informamos foi sepultado no sábado à tarde às quatro horas da tarde é, o corpo de Ademir Gonçalves, né? Ex-jogador do Corinthians, né? Ele faleceu é, na sexta-feira à noite, 10 horas da noite. E pela manhã, quando ele estava no velório, né, 10h30, a esposa dele, a dona Elizabeth, foi até o, o é, ao velório Só que ao sair do carro ela começou a passar mal, desmaiou e lamentavelmente também ela veio a óbito Olha aí, a esposa foi ver o marido né, no, no velório e acabou falecendo Ademir Gonçalves foi secretário municipal de esportes aqui de Santa Bárbara do Oeste, nas gestões do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior. E jogou aí, né, no Corinthians e também no Agrícola é, União Agrícola Barbarense, no 15 de Piracicaba e no, no Guarani. Então, essa imagem inlutada, o município de Santa Bárbara do Oeste. Berto Gonçalves apresentava o programa da Rádio Luzes da Ribalta, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eles deixam dois filhos, né? o ex-vereador é, Gustavo Banholi e também o Bruno Banholi. Sentimentos aqui a todos os amigos, familiares. É, o velório é lotado né? no sábado à tarde. É, foi uma, uma tragédia né? anunciada, Se veja só. É, o Ademir passou mal na sexta, foi socorrido, e, e, mas acabou falecendo A esposa não aguentou, foi ver o marido, passou mal e também faleceu Veja só, né? Que eles possam descansar na eternidade Bom, acabou o programa? Já? Acabou então, então tá bom. Olha obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanhou aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Fiquem todos com Deus, boa semana, aproveite tudo de bom pra você nesta segundona. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!